Você pensa em fazer uma faculdade gratuita e de qualidade? Você quer ter ótimas chances no mercado de trabalho? A FATEC Rubens Lara tem o um maior índice de empregabilidade na área tecnológica, além de ser uma faculdade com ensino gratuito. Aqui você encontra os cursos de gestão empresarial, gestão portuária, logística, análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas para internet.